olá meus amigos e minhas amigas que acompanham o meu canal gente, aqui ó, tô andando aqui eu vim aqui buscar aqui uma lenha mas o meu primo tem outro vídeo nós andando com uma carroça e aqui gente, eu enquanto ele for deixar a carroçada tô aqui debaixo de uma oitica gente a única sombra que a gente estou por, por, por aqui e aqui gente, aqui atrás de mim tem uma, uma barragem, um açude e eu vou até lá mostrar para vocês para vocês que não conhecem ter um conhecimento legal aqui a gente, a gente busca a lenha gente lembrando a lenha que a gente tira gente a, aqui é lenha de, de, de, de árvore que morre, que seca que nem aqui, aqui na frente ó tem um pé de anjico ele perdeu as folhas mas esse pé de anjico aqui ele está vivo só que por exemplo essa galha aqui ó ela secou ó essa galha aqui ela secou então essa galha aqui é o que a gente usa aqui no nordeste para fazer o fogo de manhã cedo, para ferver o leite, para fazer a tapioca, fazer um canjico, um mugunzá, cozinhar o feijão, essas partes. A gente vai colhendo, as árvores vai secando umas galhas, a gente vem e a gente vai fazendo aqui esse, esse trabalho de colheita de lenha, gente. Vou mostrar para vocês aqui a primeira barragem. Olha só, vê, vê, vemos ali, ó, esse canjico, ele está quase todo morto aquela galha mais grossa ela tá boa ainda só que essa galha já perdeu a casca então essa galha de cá já está boa para gente tirar a lenha ok a gente vai cortando essas galhas secas aqui olha só mais um árvore que caiu ok então essa aqui está boa para gente tirar a lenha olha só gente que magnífico o sertão aqui ó aqui nós deparamos aqui com umas pedras ok temos um chique, chique, chique, chique aqui, gente. Quando não tem mais nenhum recurso para o gado, se corta ele, queima para assar, tirar o espinho e dá para os animais. Isso é muito bom, gente. Legal mesmo. Isso aqui, gente, olha, olha só. Isso aqui é uma pequena barragem, não é uma barragem grande. Isso aqui é feito com pedra e concreto. Só aqui todinho, ó. porque aqui como tem muita pedra, não dá para fazer com terra. Então aqui é feito com pedra faz uma base de pedra, como se fosse um radier bem largo. E por trás, completa com terra, para dar um, uma segurança a mais. Ok? Vamos aí mostrando para vocês, bastante coisas legais. Olha só aqui, voltando aqui para a lenha. Olha, essa árvore aqui, olha, ela é uma catigueira. Ela morreu completamente. Olha, olha, olha. Eu não vou derrubar toda, mas agora. Então essa aqui, gente, está pronta para a gente colher, para tirar a lenha. Só depois que seca, que a gente... Uma aqui estando sequinha, já vai pronta para fazer um o fogo, entendeu? Esse aqui é uma, um documentário legal para vocês. Olha só aqui, como eu falei, ó, voltando aqui para a barragem. Olha só, vou vir aqui. É uma pequena barraginha, não é muito grande não. Então, isso aqui ela é feita todinha até embaixo, tem um escoramento. Essa aqui é feita gente com concreto e tijolos também, tijolinhos sei que é... Uma parede bem ampla, bem ampla, legal, gente. E é uma pequena barragem, mas para lá, gente, tem barragens maiores. Vou mostrar para vocês onde junta a água. Aqui junta pouquíssima água. Aqui é só para criar capim quando tá chovendo mesmo, ok? Então é uma maravilha aí, ó. Olha só, aqui, ó. Essa aqui é a barragem ali onde fica escuro. É onde tem as últimas poças d'água. Se você for ver um pouco, gente, se você olhar na frente, lá na frente nós, nós vamos ter uma pedra, ok? Depois dessa pedra nós vamos, nós vamos ter as montanhas, mas antes das montanhas vocês vão ver uma, uma, uma, uma parede onde tem uns capim, gente. Ali, ó, vou puxar aqui um pouquinho para vocês verem aqui, ó, olha só. Ali, ó, ali aonde tem aquele... Aquela, aquela ali, acho que é um, uns pau escuros lá, né? aquilo ali, gente, é uma parede só de terra, para lá ter um açude. Lá naquelas montanhas, quando chove, a água daquelas montanhas, depois daquelas casas ali, ó todas aquelas montanhas, aquelas águas, vai ser armazenada, vai ser represada, para quê? Para segurar água para o gado durante o verão. Mas como está com sete anos de seca, eu fiz um vídeo lá também, se eu não me engano. Sete anos que não chove bem, esse açude tem só um pouquinho de água. Vocês vão ver um vídeo de um açude, de uma barragem com um pouquinho de água só, tá bom? Então é isso aqui, gente, que eu estou mostrando para vo vocês. Ali é uma carnaúba, gente. Essa carnaúba ali é onde é extraída, gente, a madeira, a as vigas para as casas antigas aqui do Nordeste, a maioria... Essa, se tira toda essa carnaúba e lavra ela bonitinha para ficar lisinha e para pôr os em cima para pôr as telhas tem umas que é bem retinha, aquela tá um pouco torta mas é isso aqui gente isso aqui gente é um pé de merum chamado isso aqui gente, às vezes quando ele está crescendo ele fica parecido com uma pessoa ele balança a noite e assusta gente a gente quando vai andando ele fica de cumpridão às vezes só um galho então é isso aqui gente esse vídeo para vocês, cinco minutos, quase seis. Algumas árvores ali que resistem à seca. Lá na frente ali é um casimbão Também está seco porque a chuva baixou muito aí o nível da água. Ok? Então, vamos ficando por aqui. Um forte abraço, gente. Não esquece aí de deixar o seu like. Aqui, gente, quando está calor, é muito calor, mas venda bastante. Aqui nós pegamos mais uma sombrinha de onde seca muito legal, um forte abraço gente, ficamos por aqui e até o próximo vídeo, esperamos aí o seu like, um forte abraço a todos e que Deus abençoe, vamos que vamos até o próximo, tchau, tchau